Oi, eu sou o Cup. eu recebi um e-mail de uma pessoa que é agênero e pansexual e vegetariano e teve um problema com as coisas relacionadas a isso. Eu li uma vez, eu fiquei um pouco chocado, vou ler de novo, eu acho que eu vou ficar um pouco chocado de novo. E é aquele exercício de sempre, se você não conhece sobre generidade, pansexualidade, eu tenho um vídeo sobre esses assuntos, então você pode clicar no izinho que está em algum lugar na tela eu acredito que você sabe o que é uma pessoa vegetariana. Enfim. Eu gostaria de manter meu nome privado, mas pode me chamar de Eu sou agênero e pansexual Minha família não sabe disso, mas a maioria dos meus amigos sim Eu tinha planejado falar para os meus pais sobre minha ageneridade pela metade do ano E se desse tudo certo com meus pais, poder mudar meu nome com o dinheiro que ganhei trabalhando com meu pai para o meu nome social Até aí tudo certo Minha mãe é bem de boa com isso, mas meu pai é bem tolerante Mas mesmo assim eu iria falar com ele eu já tinha pensado nisso no final do ano passado. Mas, dia 20 de janeiro, ele me obrigou a comer carne. Eu sou vegetariano. Eu dizia que não quero, mas ele continuou a me obrigar a comer. Eu tive que comer com um peso imenso na consciência. Meu pai estava deitado no chão até que falou, eu tenho nojo de ti. Onde já se viu deixar de comer carne? Não pode comer porque os bichos morreram? Desde então, tenho medo de contar que sou a gênero e pão. Porque se ele sente nojo de mim por não comer carne, imagina por ser agênero e pansexual. Ainda por cima, esses dias me surgiu que em Santa Catarina, o estado onde eu moro, vai proibir o uso de nomes sociais. O que você faria se estivesse no meu lugar? Eu amo sua personalidade e vídeos. Obrigado por existir. Isso é um lance bem difícil, porque é uma daquelas coisas que não depende de você. E também, nunca dá pra ter 100% certeza de como outras pessoas vão agir. Eu tenho uma visão tendenciosa sobre seu pai, pois tudo que eu conheço sobre ele é aquilo que você disse no e-mail. Mas a reação que ele teve em relação a você ser vegetariano foi a basicamente de eu não entendo isso, então vou forçar você a ser da forma que eu entendo. E isso é muito problemático. Se o seu pai se mostra tão intolerante assim, é possível que ele também não lide bem com coisas relacionadas à identidade de gênero ou orientação sexual que ele não conhece ou não esteja acostumado, que é uma coisa comum pais tentarem forçar filhos de identidades ou orientações sexuais diferentes a serem cisgêneros e héteros. A minha opinião nesses casos é sempre a de preze pela sua segurança. Essa deve ser sempre a sua prioridade. Se você não acredita que você será acolhido e que sair do armário nesse momento te colocará numa situação de risco, eu te recomendaria esperar até que você atinja a sua independência para poder tomar essas atitudes. Eu não sei sua idade ou sua situação de dependência com seus pais, porque você não falou muito sobre isso no e-mail, mas você disse que você trabalha com ele, então existe alguma dependência aí, mesmo que talvez você seja maior de idade. Se você ainda depende dos seus pais, ou pelo menos do seu pai, talvez seja melhor realmente se manter seguro do que criar um conflito. E eu sei que é uma bosta poder viver sem poder ser sincero consigo mesmo, mas a depender da sua situação Pode ser ainda mais bosta viver sem o apoio dos seus pais Principalmente quando você depende deles ainda Então eu acho que isso são coisas que você deve colocar na balança Que eu não tenho a capacidade de colocar na balança por você O importante é A sua segurança deve ser sempre em primeiro lugar Porque tenha certeza Vai melhorar A situação vai melhorar Vai chegar um momento que você vai poder ser 100% você mesmo E você vai se sentir maravilhoso com isso Infelizmente, esse negócio de pais, assim como no último cup me ajuda É aquela coisa, nem sempre a gente pode escolher ter os melhores pais Ou escolher ter... Pais que nos compreendem Na verdade a gente nunca pode escolher É realmente uma questão de privilégio, é realmente uma questão de sorte A gente cair em famílias Que tem pais que nos entendem Você não é a única pessoa que está nessa situação fica tipo, será seu conto, será eu não conto Como será que eu conto E eu acho que a segurança sempre deve ser A prioridade Espero poder ter te ajudado E se você não entendeu o que aconteceu nesse vídeo aqui, Este é um quadro chamado Cup Me Ajuda, onde você Manda um e-mail para mim no e-mail capimajuda@gmail.com e eu tento dar o melhor conselho de amigo para você. Eu não sou uma pessoa formada em nada, eu não sou só uma pessoa tentando ajudar da forma que eu posso. Não se esqueça de seguir nas minhas redes sociais, eu tô bem, tô sempre ativo por lá. As pessoas se surpreendem às vezes falar: "Ai, ah, meu Deus, você me respondeu". Eu sempre respondo, gente, eu sempre procuro responder, talvez não no mesmo dia, talvez não na mesma semana, talvez, mas eu sempre procuro responder. Então me siga e dito isso, até a próxima. Tchau, tchau. Pode ser daqui a alguns segundos, você pode clicar num desses vídeos aqui do lado imediatamente agora. Pode ser, pode ser, poderia, mas tchau, tchau.